Viva amigas, aqui está, fiz mais um do início, reparem, fica muito bonito, fica com esta florzinha no meio, muito interessante, portanto, o um entrançado de nós de marinheiro, os rematos estão aqui, este aqui, este aqui, aqui em cima está também o remate invisível, claro que apesar de invisível está aqui, né? mas pronto, está, está top. Ora bem, o início é este desenho, muito importante, quando fizerem, tem que ter este desenho, este desenho é este, é isto que está aqui. Isto, este, mas depois, isto no fim de fazer a pinha de anel que eu já mostrei no outro vídeo, depois temos que puxar esta ponta, que é a ponta pequenina, assim, para quê? Para ficarmos com este desenho. Estão a ver a ponta aqui por baixo desta, por baixo desta, para quê? Para depois podermos puxar a laçada, como esta está aqui. Top.